E aí galera, e aí, e aí, ó, ó, ó quem tá aqui, quem tá aqui, hein, ó quem tá aqui, e aí chatão, beleza, dá um salve pra galera aí, e aí, beleza, opa, ó, correu, é, ele foi ali, o pai dele chegou, beleza, é nóis, beleza, boa tarde galera,